Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um live-streaming workshop aqui em direto. Acompanhe-nos no Instagram e no Facebook da Ruy Merda Portugal e tire as suas dúvidas ao longo deste direto. Como o tema está um bocadinho quente aqui o, o tempo, estamos aqui em tema de verão, hoje vamos fazer o Construo uma meu terraço em deck composite. E para isso temos aqui uma pessoa já conhecida, é o Rui Pereira, já esteve connosco várias vezes. Rui, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Rui, a representar aqui a IHT, IHT certo? Exato. Já estás aqui nisto há alguns anos? 11 anos. 11 anos? 11 anos, sim, que, que eu sou comercial da IHT. Eu visito todas as lojas e dou apoio técnico naquilo que necessitarem para para os clientes finais poderem ter um terraço bem construído e duradouro. Espetacular. Isto é um tema que te interessa, esta parte do DEC? Gostas deste de trabalho muito do a trabalho nível de DEC? gosto de ajudar as pessoas a ensiná-las, digamos assim, para poderem montar, porque isto, o sistema que a IHT tem. É um sistema muito, muito fácil, qualquer pessoa pode fazê-lo. E daí o sucesso que temos tido, quero HT com o Leroy Merlin, quer o Leroy Merlin com. Espetacular. Tu fazes muito esse serviço também até ao, ao próprio cliente de apoio ao domicílio? Por vezes já há lojas que me solicitam para ir a ajudar. Ao, explicar como é que se instala o material e, pronto, e a IHT faz, faz esse trabalho. Espetacular. Muito bem. Mas hoje, para tirar um bocadinho essas dúvidas também, vamos aqui explicar Bom, como é que se faz e vamos mostrar também que, pessoas... que é simples, não é? Sim, sim, isto é muito simples. vamos aqui Eu vou começar por uh, apresentar um bocado os produtos que nós temos. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Uh, uh, em primeiro lugar, a IHT é uma empresa 100% portuguesa, com capitais 100% portugueses. Portanto, todo o material, exceto o alumínio, todo o material que está aqui é fabricado pela IHT, portanto é fabricado cá, cá em Portugal. Uhum. A IHT dedica-se à produção de decks compósitos para pavimentos, para revestimentos. Fazemos vedação também. Com o deck que está aqui, é como outros açores que nós não trouxemos, porque isto era só para os terraços, não, mas conseguimos ter uhum. vedação. Temos um outro produto novo, que são as T-Gardens, são hortas para, para terem em casa. Isso provavelmente poderemos fazer isso no outro workshop. Sim, sim, noutra futuramente, workshop, quem sabe aqui no um workshop. Mas eu vou começar por explicar o, os materiais que nós temos. Portanto, nós temos os decks compósitos, temos os decks alveolares, que são estes que têm estes furinhos, Essas aberturas. e são os decks maciços, são os completamente fechados. Estes decks maciços nós normalmente utilizamos para, para fazer escadas ou para uma situação mais complicada. São mais resistentes. Um, um bocadinho mais resistentes. Se bem que no nosso país o deck alveolar é, é, é suficiente, não é não é sim, necessário... até pelas temperaturas e sim, tudo, mais. Sim, sim. É? Este passa o ar no meio, portanto ajuda a não aquece tanto como o maciço. Portanto, é um deca... aquecendo podia dilatar um bocadinho, não é, não é Não é o caso de dilatar. Pode é, se as pessoas andarem descalças, podem-se queimar. Ok, é ok. Este é composto é um composto, portanto, isto leva 50% de PVC e 50% de farinha de madeira. Eh, pomos aqui alguma percentagem de reciclado, mas... Pois, ia nosso, perguntar isso. Vocês utilizam material reciclado? Reciclado, mas de primeira qualidade. Portanto, é um material reciclado que nós sabemos, e, e é nosso. Não vamos comprar uh, material reciclado fora, porque não sabemos... E depois podia feito. afetar até na qualidade e do... E podia afetar na qualidade PVC do material, na cor também. Portanto, nós utilizamos algum reciclado, o mas vosso. é material que nós sabemos e reciclado de primeira qualidade. Muito bom. Temos estas seis cores. Temos o negro temos o bege rosa temos o cinza o bege faia o reduz e o negro estas três cores nas lojas do Leroy Merlin normalmente têm, têm sempre em stock uhum. portanto, as cores também têm mais procura e tem tudo tem mais não é? procura tem mais venda portanto temos este deck ranhurado e temos o deck liso que está aqui para pavimento e depois temos um deck liso também para fazer fachada portanto revestimento de paredes uma das nossas grandes vantagens também começa pelo sistema o sistema é muito simples de instalar. Começa por ser o um, um ripado que vai ao chão. Os decks não podem ser aplicados diretamente ao pavimento. Tem que, ser, um, tem que ter uma estrutura por baixo. Tem que ser mesmo a nível de cimento, cimentar, não pode ser terra, por Convém exemplo. Ser terra para faz... Convém ser terra. Convém ser da cimento. perdão. Se for terra, temos que criar uma estrutura. Okay. Uh, e temos que preparar a, a, a terra para que não nasçam ervas depois só claro. vamos perceber quando as ervas nas, uh, passarem no, no meio do deco. Quando já tiver Portanto, exatamente Mas por uma situação... Eu já vou explicar uma outra situação que temos para elevar um pouco os decos. A situação mais comum é esta, que é o ripado de PVC. Portanto, que ele pode estar em contato com a água que não tem problema nenhum. Enquanto que a madeira, se tiver em contato com a água hoje está molhada, depois amanhã seca, claro. tem tendência sempre a apodrecer e as pessoas Deve também não vão tirar o deck para tratar a madeira que está em baixo. Portanto, essa é uma das grandes vantagens. E se depois acaba por, por ter uma durabilidade muito maior. Muito maior. Nós damos 20... Se o deck for instalado consoante a nossa ficha técnica, nós a nossa ficha técnica está online, na, na Leroy sim, e na, sim, na, na IHT sim. também, damos 25 anos de garantia do produto para um uso residencial e 10 anos de garantia para um uso comercial. Muito bom. Okay? Temos esta situação do, do apoio em PVC. E temos o apoio ao alumínio. O apoio em alumínio é muito mais resistente e, e é para uma outra situação que vou explicar a seguir. Muito bem. Estamos a, a falar de, de estrutura. Temos uns, uns tubulares de alumínio. Normalmente as, as pessoas o na, na base de betão Logo, ou então por qualquer bem. motivo querem levar ou porque têm telas por baixo e não conseguem furar. E não convém, e têm cota furar para para Exatamente. Então. Temos plots. Os plots vão desde 2 cm e pouco até aos quase 30 cm Pode elevar o deck. Depois já não pode ser que o PVC tem que ser com o alumínio, mas já vou explicar mais à frente. E temos toda a estrutura de tubulares de alumínio para poder aplicar o deck em cima das pelotas. Temos os clipes. Nós só damos garantia se for instalado na totalidade com o nosso sistema. Com, okay? o sistema, com os nossos é clipes, os todo. nossos apoios, nossas travessas. Uhum. É que é, damos a garantia. Depois temos aqui o clipe... Intermédio, que é o clipe que nós vamos utilizar em toda a instalação do deck. Temos o clipe terminal, que é o clipe que vai iniciar e terminar a instalação do deck. Temos este clipe que as pessoas dizem que faz um milagre. Portanto, este é um clipe que nós quando fazemos um terraço completo e temos um, uma caixa de visita no meio, ou um ralo, okay, e okay. queremos ter acesso à parte de baixo do deck, ou para limpeza até, Utilizamos este clipe Proc. Mais à frente vou explicar, vão perceber o que é que ele faz. Portanto, este é, é o clipe Proc. É pro. por facilitar muito a vida às pessoas. Exatamente. <risos> Temos esta ferramenta que também pode, está disponível. Este é uma ferramenta que tem aqui as folgas. Como o deck tem madeira uhum. e, e mexe, ele trabalha, tem um comportamento idêntico à madeira. Ele dilata ah, com a umidade e retrai com o calor. Temos esta ferramenta que tem aqui as folgas que nós utilizamos na instalação do deck. Espetente. Ou seja, às paredes temos que deixar 15 mm de folga, esta folga que está aqui. Entre réguas, no topo das réguas, que depois vou explicar mais à frente, temos os 6 milímetros. Tem aqui uma chavezinha de fenda que dá para desapretar e apertar o clipe Pro. E é uma ferramenta muito importante que as pessoas podem utilizar, tem aqui as folgas todas. É fundamental, quase. Tem Não, uma ficha técnica tudo. também, a IHT Prima por por fichas técnicas quase em tudo. A caixa dos clipes que as pessoas depois utilizam quando comprarem traz sempre uma mini ficha técnica com os pontos okay. mais importantes para o cliente estar sempre atento. Até com pequenas regras, não né? Depois, mais à frente, as regras, o distanciamento e tudo, não é? Sim, eu, eu aconselho sempre, sempre, sempre as pessoas, antes de instalarem o deck, olharem para a ficha técnica e no pavimento com o um material solto, sem estarem sequer a fixar ao chão, estudarem e perceberem como é okay. que é. De quase fazer depois, um, um esboço, não é? Um esboço, com o um material, marcam quando têm marcar e depois estão aí a que partem para a instalação. Podem perder até uma hora, três quartos de hora, a fazer esse, esse trabalho, mas depois vai rentabilizar. Sim, futuramente. Eles futuramente vão ganhar vai, vai ganhar. E depois não, não é aquela situação de chegarem depois à outra parede não fica bem, tem que desmontar toda outra vez e as pessoas depois não desmontam. Portanto, é preferível. Perder um bocadinho Sim, o início, mesmo. estudar as fichas técnicas, é, investir ali um tempinho, é? ver o, o vídeo, ver banheiro. este vídeo <risos> e, e depois partir para, para a instalação do deck. Depois temos os parafusos, este normalmente é o parafuso com bucha que fixamos o apoio de PVC ao pavimento, portanto ao cimento. Uhum. Depois temos um parafuso autoproférrante, nós só utilizamos aqui, nos parafusos é de inox, na estrutura é alumínio ou PVC, portanto materiais que possam durar. Uhum. Este é o parafuso que serve para fixar este apoio ao tubular de alumínio, portanto aqui não pode ser parafuso com bucha. Uhum. Temos de partir para um parafuso okay. E Depois temos um, um parafuso pequenito, que é este parafuso, cada régua uh, C -DEC. cada régua CDEC, as réguas têm. O DEC, a tábua de deck tem 2,30 metros e trinta. Okay. Cada régua de deck só leva um parafuso destes uhum. ao meio. Exatamente. Todos os outros sistemas. Quando a régua do deck passa por cima das travessas, vai ter que levar sempre um clipe e um parafuso, clipe e o parafuso. Neste caso, só vai levar um parafuso por régua, portanto, é mais rápido na instalação. Muito mais rápido. Temos aqui três vantagens em relação a todos os sistemas que eu conheço. PVC não apodrece, ou alumínio, ok? Clipe Pro, podemos ter acesso à parte de baixo do deck e... Um parafuso por régua. Um para quem parafuso. está a instalar, seja a pessoa ou seja ou um profissional que vá à casa da pessoa fazer a instalação, portanto, é, é muito, é muito por mais muito Isto é para fixação. Depois, para o nível de... Temos a peça de degrau, que já vem feita de fábrica. Okay. Há situações que é só o terraço, mas há outras que têm o degrau. Nós já temos a peça de degrau feita, portanto, o cliente pode, pode adquirir já... E se, pois, a medida é consoante as réguas também que... Sim, que a, -me. a medida do degrau é 2,30 m. Depois a pessoa tem que cortar o degrau que depende do tamanho. Mas nível de altura, a altura é com as regras também sim, que normalmente, que colocam, né? normalmente que um leva. Esta peça é o degrau, e leva aqui mais uma peça de deck. Depois faz outra outra escada e assim sucessivamente. Okay. Depois, quando os decks encostam às paredes, não precisamos fazer nada. Temos de deixar só as folgas a folga dos 15 mm e não é preciso fazer mais nada. Agora, quando nós só têm uma.. querem fazer só uma parte do terraço e a outra parte fica com relva ou qualquer coisa, e querem fazer o remate para não, para não verem uhum. a parte das, das travessas com a régua por cima e os clipes, temos três tipos de remate. Eu depois mais à frente vou explicar como é que eles funcionam. Boa. Este, paralelamente à régua, é, é colado e se for perpendicular, tem que ser aparafusado. Há aqui uma peça que é parecida com este, é esta que está aqui. Esta peça mete-se nos alvéolos da régua para depois podermos aparafusar, mas mais à frente vou explicar. Vou explicar. Ótimo. Temos as tampas também, e as tampas tapam somente os alvéolos, não tapam a parte de da estrutura, portanto as travessas não ficam tapadas. Temos estas tampas. É uhum. só mesmo depois, para fechar, para ficar com a de frente. Quem puser estas tampas tem que fazer ali uma operaçãozinha nas réguas, que eu depois Já vai explico. explicar. Okay. Também vou dizer, mais boa à frente. dica, boa dica. Temos este remate que foi criado, é sensivelmente o dobro deste que está aqui, mas foi criado porque este remate, quando é posto no deck normalmente em terraços, ele nunca vai até ao fundo, que é porque a água possa passar por baixo, possa escoar, okay. digamos assim, debaixo do deck. Mas para terraços é bom, mas para piscinas não, porque a pessoa depois está dentro da piscina, está mais ou menos um metro abaixo e depois começava a ver as travessas e o que ficava mal. Então desenvolvemos este apoio... Este, perdão, este este remate que tapa o sistema do deck e vai encostar à parede da piscina. Os decks compósitos não não podem estar submersos. As pessoas podem entrar a assim sair da piscina o dia todo, mas convém estar aí dois dedos abaixo da de água, portanto, folga. submerso nunca convém estar. Então, ok, então, a nível -me de me materiais... é uma, uma diferença entre este aqui, assim, mais uh, ripado e o liso? Não, é só estético. É. é só esteticamente. Esteticamente. Eles são os dois antiderrapantes. Este com este ranhurado e aquele declive de são os dois antiderrapantes. Portanto, tem, que, tem, tem que ser mesmo antiderrapantes. Não podíamos pôr isto num sítio público. Podia chover e as pessoas podiam cair. Portanto, a única diferença é a estética. Há um outro pormenor entre réguas, quando fazemos a instalação. Entre réguas, a régua aqui como é curva, eh, dá a ideia que tem... Uns, e tem, na realidade tem, um espaço um bocadinho maior okay. que não tem com com esta régua, porque esta régua era esta é viva, portanto, e logo fecha mais um bocado. Normalmente as pessoas não gostam de folgas, mas o deck tem que ter folgas. E com aquele deck a folga é inferior. É inferior, é, a cá, é mais por... pequeno. À vista, parece sim, que é sim. tudo mais Agora, direto, as né? garantias são iguais, portanto é uma questão de é estética, custo, de... de gosto, exatamente. Vamos então mostrar como é que se faz. Agora, vou pôr aqui as amostras e eu vou explicar como é que se faz a estrutura uh, elevada, Ok. Ok. Então, isto. Aqui se quer enquanto arrumas, sim, sim. Uh, pronto, quem chega aqui agora em direto, aqui do, na parte seja no Instagram do Ramerão de Portugal ou no Facebook, pode colocar aqui as suas questões em direto que nós vamos estar aqui a responder com a ajuda do, do Rui. Bota aqui uma mãozinha. Obrigado. Este fica, certo? Este pode ficar. Muito bem. Então vamos começar. Ora bem, vamos imaginar que nós temos um temos um terraço, mas que temos temos tela. Tela por baixo. Okay. Sim, não convém a tela Furar. não convém ser furada porque mais tarde ou mais cedo a tendência é aparecer água dentro do ou na, no terraço ou nas garagens. Sim, sim, coisa. sim. Então, para isso recorremos. E quando as pessoas têm cota, há outras, há outras soluções. Há a possibilidade de ter só este tubo deitado. De... Sem este apoio. Sem esse não. apoio. Portanto, é pôr os tubos assim deitados. Mas essa situação eu não aconselho a pessoa a fazer sozinha sem a ajuda de alguém, ou de Leroy Merlain, ou domínio. até mesmo da IHT. Exatamente. Porque tem que estar ancorada a uma parede ou duas. Porque eu só pousar um extrato, tiver um terraço, por exemplo, num terceiro andar ou no quarto andar ou no último andar, há o perigo, hoje em dia, de haver ventos e uhum. poder levantar o deck. e Então, para isso, nós aconselhamos que esteja ancorada a uma parede ou okay. duas para Esse não corrermos o risco. Então, Agora, se quiserem fazer essa forma, já é necessário, se calhar, uma convém, outra ajuda. Exatamente. Convém pedir ajuda. Agora, temos as plotes, As plotes são reguláveis em altura. Há de várias alturas. Mas elas próprias têm sempre assim, uma folga quase um centímetro para, para serem reguladas. Okay. Isto é, é um bocado assim. Pomos centro a centro, e aqui não, não vai ser as medidas, mas só para as pessoas verem, isso está na nossa ficha técnica também. Okay. Centro a centro de uma plot não pode ter mais de 1,15m. 1,15m. 1,15m. É o máximo. Exatamente. Okay, Caixamos aqui a plot, um, o tubular e pomos a plot. Largura 1,15m. Um aqui 1,15m. Um e um, uh, 60 centímetros, como máximo. Ok. Não. Vamos aqui. A... Pronto. Sendo assim, já recorríamos aqui ao apoio de alumínio. Depois as regras do apoio de alumínio. É, de centro a centro, o máximo de 35 centímetros para um uso comercial. Okay. E de 40 centímetros para um uso doméstico. Doméstico, exatamente. O uso residencial. Residencial. E aí temos os apoios de alumínio. Se as pessoas puserem aqui em cima, ele não, não abana, Estrutura é, muito o é estrutural. Se puséssemos o ripado, o, o, a travessa de PVC, que é aquilo que nós utilizamos nos terraços no cimento, mas que tem que estar constantemente apoiada, portanto em toda a sua base tem que estar apoiada, as pessoas é para... andam aqui em cima e, e ela começa a refletir. Nota-se logo portanto, a diferença. Exatamente. E que até estas distâncias, por exemplo, dos 40 cm, Aqui é para depois também não, não existir essas folgas de forma a ficar Sim, curvo não. Sim. É, é, exatamente. Se nós afastarmos muito, os, há aqui duas situações. Ele aqui nunca levanta porque isto vai estar apurafosado esta estrutura, ok? Mas em nível do terraço no cimento, se nós distanciarmos muito os apoios, as travessas, o deck vai começar, vai ficar às ondas. Ok. Ok. Se nós não apertarmos o deck ao chão se não ficar fixo ao pavimento, as travessas se não ficarem fixas ao pavimento, o deck é vai levantar nas pontas. Portanto, normalmente são uh, os problemas que há nem são não, esses. são esses. Não, nós nunca tivemos, felizmente, um problema de produção. Pode um dia vir a acontecer, mas até o momento não tivemos. O que, o que, o que, o que há é estas situações em que nós facilmente chegamos ao local e, e identificamos. resolver? Identificamos. Olha, pois. Não, não fixou, mas é as pessoas dizem, ah, Mas eu não podia fixar, tinha placa. Então, tem tem TL e não Muito posso furar. Então tem que ser de outra forma, ok? Mas isso está tudo escrito nas fichas técnicas, uhum. vocês também têm a ficha técnica online. É uma questão também às vezes de ler, não é? Nós às vezes não temos, temos tendência muitas vezes, a não ler essa <risos> parte Exatamente. e avançamos logo, né? Claramente. Mas pronto, temos que ver as Esta técnicas. é a situação de estrutura, pronto, eu não vou... Isto agora será igual sempre àquilo que nós vamos fazer claro, a seguir. Claro, só exemplificar Seria um num, Mas pronto, é para as pessoas perceberem que encontram isto no LeRomer lá. Okay? Muito bom. Estrutura. Tiramos também? Sim, sim, tiramos tudo. Isto já não, vai, já não vai ser preciso. Já apresentámos esta alternativa. Agora vamos para a situação mais comum que as pessoas normalmente têm, têm nas suas casas, que é o, o terraço de cimento e que querem pôr o deck. Okay. Para essa situação, nós recorremos às travessas PVC. de PVC. Exatamente. Okay? Que já Como podem a... ficar fixas. Nós, bem, aqui, né? nós aqui nós não as vamos fixar, porque não temos aqui não o Não é necessário também, mas vamos, vamos aqui. Portanto, vamos imaginar que temos uma parede aqui deste lado. Aqui deste okay? lado é parede. Exatamente. Okay. Ou se quisermos deste lado, que já dá-te mais, dá mais jeito até para exemplificar. É. Vamos imaginar que, lá, temos onde há mais parede. dificuldades é nessas zonas, não é, não é tanto também? É mais nunca, nas zonas nesse, de parede. Exatamente. A travessa nunca deve estar encostada à parede paralelo nem na, no topo. Okay. Ela deve estar sempre cerca de 2 cm afastada da parede. Porquê? Quando é um terraço, normalmente tem quedas d'água. E se eu vou encostar esta parede, aquela parede, a água depois tem dificul... mais dificuldade em escoar. Estar a e Então, nós deixamos sempre uma folgazinha que é para que a água possa circular, Sim, circular e ir para o destino. Muito bom. Depois, aquilo que eu falei há pouco. Portanto, de centro a centro, vamos imaginar que isto é um uso doméstico. Uhum. Portanto, eu de centro a centro não posso ter mais do que 40 cm. Se fosse um uso hum, de... Mais de profissional. De cafés, ou restaurantes, hotéis, o, o afastamento será este. Normalmente também se utiliza este, este afastamento noutra situação que já, já vou explicar mais à okay. frente. Vamos agora partir para o afastamento de 40 em 40. Perto de 40. Aqui vamos ter outro 40. E aqui outro. A partir dessa já não, já não vai. vai ser precisa, mas vamos uhum. aqui estudar outra solução. Pronto. Eu pego uma régua... Ah, ela tem duas faces, esta face mais brilhante e esta face mais escovada, okay. nós escovamos. Se o cliente optar por esta solução, daqui por 4, 5 meses, 6 meses no máximo, ela está com um aspecto igual a este. Portanto, okay. então É preferível por pôr este logo, logo este. Isto acontece mais na cor negra. Okay. O que é que acontece? As pessoas normalmente vão para os decks, consoante os alumínios que têm nas casas. E há os alumínios cinzentos escuro Sim. E o nosso deck é muito parecido com esse cinzentos Se eu põem este fica mais cinzento, mas ele depois de acanhar. volta à cor dele. Rec... Exatamente. Mas não há problema de colocar ao contrário, não é? Não, não, não há, há problema, problema nenhum pra... e é acontece, antigo, acontece repente, a só a mesmo. alteração da cor. Exatamente, exatamente. Então, vamos aqui, eu pus estes apoios, estes, estas travessas aqui, esta é uma régua de deck, eu pego na ferramenta e vejo que aqui esta parede tem os 15mm, ok? do afastamento do deck. Aqui nesta parede também tem 15 milímetros. 15 milímetros. E, quando eu fosse pôr outra régua aí, teria que ter os 6 milímetros. Eu, percebi, eu vi que os apoios também têm 40, mas há aqui um problema. Tanto este apoio não pode ficar aqui. Com essa distância. Há é? aqui também um ralo. As pessoas não estão a ver, mas há aqui um ralo. E o que é que acontece quando há um ralo? Quando temos essas dificuldades. Exatamente. Normalmente, o que, é, que é que as pessoas fazem? Distanciam um o apoio e fica, fica o ralo. Portanto, okay. E fica aqui uma distância. Estamos que é a que fugir pode... dos 40 cm Exatamente. Mesmo. O que é que pode acontecer aqui? A régua está direitinha, mas neste intervalo aqui, porque o espaço entre travessas é maior, ela vai vai ao lado de certeza absoluta. Então, se nós temos aqui um ralo, o que é que as pessoas têm que fazer? Passam esta régua para a parte antes do ralo. Uhum. Se calhar tem um consumo de mais um apoio, uma travessa e mais meia dúzia de clips mas não vão ter problemas garantidos. Mas faz sentido, não é? Exatamente. Depois passamos a tal travessa para aqui, porque okay. ele na ponta tem que ter uma travessa. Daqui... Perdão. Diz-me só uma coisa. Aqui pois a, a margem deste também tem que ser... Uh, sim, os... sim. Daqui do centro desta travessa, uhum. ao final deste deck, não pode haver mais do que 5 cm. Se eu deixar -se ficar isto assim, esta parte aqui ia, ia começar a, a rebitar um bocadinho. Levantava. Ok. Portanto, do centro deste do, do, do centro da travessa à ponta da régua, não pode ter mais do que 5 cm. Daqui a aqui ok Vamos imaginar que nós agora continuávamos com a instalação por aí uhum. fora. Eu, que terminou esta régua, tenho aqui esta travessa, e agora ia começar outra régua aqui e tinha que pôr outra travessa dupla. Estas travessas, de centro a centro, têm 10 cm. Já está calculado os 6 molinos de folga. Ok. Se não te importas, ajudavas-me aqui Claro. Exatamente. Pronto. O aspecto será este. Depois, vamos imaginar que o cliente, normalmente, e é, a minha ideia é, é como fica mais, mais bonito. Cruzado. Cruzar o deck assim. O que é que eu tinha que fazer aqui? Tinha que pôr aqui outra travessa e esta travessa era para o outro deck que vai para lá. Ok. E aqui também punha outra travessa e outra travessa para o deck. Percebido? Não faz malta nem são muito juntas. Não, não, Porque são que 10, é, 10 cm centro a centro por causa destas okay. duas réguas. Estas duas juntas aqui não, não é muito importante. É importante é aqui por causa desta régua. Okay? Okay. Na, união das réguas, na união das réguas, tem que ter sempre travessa dupla, centro a centro da travessa não pode ter mais do que 10 cm. Ok? Espetacular. Por isso é que é importantíssimo aquele esboço que tu falaste ao início. Exatamente. Um pouquinho aquele desenho, ensaiar. Ensaiar tudo, não é? Vamos imaginar que estávamos num terraço real. Okay? Eu agora ia marcar todas as travessas, onde é que eu havia de furar. Furava, fixava, fixava Ficava logo estar. tudo. Só Quanto para tempo é que isso? perdemos a fazer isto? Dois minutos? Sim, dois minutos. Isto é olhar para não a ficha técnica, é ver os vídeos, olhar um bocadinho para a ficha técnica e perceber. Isto é extremamente simples. Muito bom. Agora, vamos aqui começar a instalar. Esta... Com licença. Esta pode ir para aqui. Eu agora vou aqui fazer um bocadinho de barulho. Vamos começar aqui a, a instalar. Vamos começar a instalar, a fazer a instalação propriamente do deck. Uhum. As travessas estão fixas, não é? Ok. As travessas estão fixas Fixas aqui no, no para cimento. Não é? Neste cimento temos aqui de cimento de madeira. E agora vou fazer aqui um bocadinho de barulho. Ponho o clipe Pro. O clipe terminal. O clipe terminal pode ser encaixado como eu fiz ou pode ser enfiado desta forma pode ser instalado à mão à mão assim só que acontece é que quando eu vou instalar o deck e tenho uma parede eu não consigo trabalhar de lado a lado da parede pois. então encaixava Vai o deck de encaixar. eu cortava o deck ou aqui e chegava aqui encaixava tenho aqui tenho aqui a parede e conseguia okay. encaixar o, o encaixava objeto. o deck e, com um o maço, Bom dia. mandava uma martelada e punha no sítio. Agora, se tiver que cortar a régua, normalmente é o que acontece, as pessoas terem que cortar, se for aqui a meio do alvéolo, pressionamos mais isto um bocadinho mais para baixo, encaixamos aqui e o processo é o mesmo. Se o corte calhar na parede do alvéolo, pomos a régua por cima, marcamos os sítios onde ela passa, fazemos um furo, até que okay. esta patilha metálica se encaixa, é? entre, entre aqui assim no, na parede na parede do alvéolo, e depois o processo é o mesmo, é pôr por cima, fazer pressão e ele entra. Espetacular. É simples o encaixe. E até que a camarreta é mais, é mais simples. Não é? Como? A camarrete é, é, é um, um, um bocadinho... Com o maço de é borracha é mais... mais, mais simples. Com é é as mãos simples. a construir todo um não, leque, até também é mais pode, complicado. pode escorregar a mão e a pessoa pode Mas aqui uma, uma questão. Força. Então, quanto mais movimento tiver o espaço, mais travessas terá que ter, é isso? Não. Não é bem pelo movimento? Não é do pelo movimento, consegui. é pela carga que pode levar. ok? Se as pessoas puserem num centro, num, num, num espaço comercial, se puserem 35 em 35, é mais que suficiente. Não é uhum. preciso, não é. vamos imaginar que há aqui um café que tem um movimento e eu ponho as travessas 35 e 35, mas há ali um restaurante que tem muito mais movimento eu ia pôr as travessas 20 em 20, não é nada disso. Não é por aí. 35 e 35, espaço comercial, até hoje uhum. não vou tem, poder. tem resultado. Tem Aqui resultado. o segredo é muito os encaixes estarem no situação é né? Aqui... Para termos Para termos uma ideia. Para, ter o apoio certo. para termos uma ideia, nós falamos de 35 e 35 para uso comercial ou de 40 e 40 para uso residencial. Uhum. Na fábrica, fazemos o teste com este afastamento a 45. São precisos cerca de 500 kg para partir esta régua. Portanto, essa situação do afastamento é por causa da matéria-prima que ela é feita, que é madeira e PVC, e, e pode arquear. Agora, a nível de resistência, uhum. não temos. Não é não é, não, por não é problemático. Portanto, agora vou encaixar a régua. Tenho aqui, aqui mais uma questão. Força. Então, podemos aplicar deck sobre a relva ou é preferível não. chão em cimento? No chão em cimento. É aquilo que vimos ao início. Sim, é... sim, sim. sim. Não, se aplicarem o deck sobre a relva ou sobre terra. O deck não vai, ele não vai ficar fixo, e o que vai acontecer é que o deck depois vai, vai arquear nos Vai Arquear, Portanto, né? não... não vai ficar. Aí, o que é que convém? Que é que, fazer que uma é que estrutura, consenha? fazer uma estrutura. Há quem ponha os, aqueles postes de madeira do CTT, chumbados na terra, Sim. mas tem que estar bem fixo e a terra tem que estar bastante compactada. Depois tem que recorrer a uma manta geotêxtil para as ervas não crescerem, não, Ou se o terreno estiver bastante compactado, outra solução que às vezes costumam utilizar é as bigotas de cimento. Aquelas bigotas em T que se utiliza nos teados das casas, viradas ao contrário, bem compactado o terreno, porque depois com a água ela pode ter tendência a enterrar-se um bocado na, na, na terra. Essa, essa solução. Agora, pegar nisto ou nas pelotes, por exemplo, e colocá-las em cima da relva e fazer instala a instalação do deck, estão a estragar dinheiro. Portanto, mais vale ou perguntarem claro. em loja, que as pessoas explicam, e, e, pronto, e fazer as coisas como, como deve ser. Uhum. ok Pronto, eu vou... Instalei a primeira régua, instalei a régua aqui nos clipes terminais. Os terminais, ok. Antes de fixar, eu vou perceber se os 15 milímetros que eu tenho que deixar às paredes estão. Está tudo ok. Aqui estão os 15 milímetros, aqui também tem os 15 milímetros, e aqui para quando eu for instalar a próxima régua, tenho os seis milímetros. Os seis. Pronto. A primeira régua está instalada. E agora, para assegurar, como, como podem ver, dentro da caixa dos clipes aparece mais uma mini ficha técnica. Explicar Tem alguns tudo. sinais de perigo Tem para as tudo. pessoas perceberem onde é que, onde é que não, não podem falhar. Isto é, isto é muito simples. É praticamente como se fosse um Lego. Okay? Uhum. O clip a entra assim. Viramos o clipe e vem para aqui. Pomos Super aqui outro clipe. Sim, é muito simples. Por isso é que nós fazemos estes vídeos, que é para a pessoa criar o seu próprio terraço claro. em casa. O para não terem aqui. receio, não é? De, às vezes Exatamente. Fazer em casa. Pronto. Se as travessas estão fixas ao chão, tem que temos estar... aqui mais uma questão. Fora. Colocamos já. Então, temos de furar o chão para fixar as réguas... E se por baixo for uma outra divisão da habitação? Como se deve impermeabilizar, por exemplo, os buracos que, que fizemos? Eu não aconselho... a quem faça, uhum. a quem fure, e depois enche o buraco com silicone, e depois ponha o parafuso e ponha mais silicone. Eu não aconselho isso, porque eu não sei o tempo que o silicone vai, vai durar, Isso e eu sei o que é que isto pode durar, e depois a pessoa pode ter infiltrações. Eu aconselho utilizar o sistema que falámos antes. Se, se a pessoa tiver cota... E a partir dos 9 centímetros, uhum. já consegue fazer isso. É, é Não fura, mas põe a estrutura travada, como nós fizemos aqui sim, com sim, os prótes. É exatamente, ao início. E resolve o problema. Se for esta situação, tem que ser chumbado. Tem que ser aparafusado. Nunca podemos colar, por exemplo. Pode não ser não colado. Aconselhas. Pode ser colado. Agora, eu aí aconselho que as pessoas recorram a alguém especializado em colas. E pergunta assim: olha, eu tenho este perfil em PVC e quero colar este perfil à cerâmica, por a exemplo? cimento, o que seja. E a pessoa a aconselhar. Por vezes acontece que as pessoas colam um outro tipo de estrados, nós temos uns estrados de um por um, que acontece que as pessoas colam esses estrados, mas colam a, a aquela cimento que é mais areia. Sim. E que nós varremos hoje e sai areia, e varremos amanhã essa sai areia. A cola aí não vai Acaba. fazer absolutamente nada, vai colar às partículas de areia que estão soltas. Não agarra mesmo. Não agarra, levantam. Vocês têm uns primários que se põem nesse tipo de pavimentos, uhum. que vai agregar todas as areias e depois a colagem será okay. mais eficaz. Isso é espetacular. Eu, eu, para isso, aconselho a que falem com alguém especializado em colas. Posso explicar isso? hoje já há colas... Oh, isso oh, pronto. Oh, ir ao Hamerlain e tentar falar Hamerlain. com algum colega também pois, para... para exatamente aconselhar, Recorrer a uma loja quando e falar aqui com aqui um bocadinho ao, ao normal, digamos, convém. Exatamente. Para não estarmos a inventar. Claramente. Então, temos a primeira régua instalada. Eu já okay. confirmei aqui os 15 milímetros. As medidas. Aqui também. As folgas que temos que deixar aos, aos, aos elementos fixos, onde está as paredes. E eu, quando falo em paredes, vamos imaginar que no meio do terraço tinha uma tinha um poste ao volta desse posto, eu também tenho que deixar os 15 milímetros. É um elemento fixo que está ali, ele não sai okay. de lá. Portanto, se calhar aí o que é que eu ia fazer? Ia pôr aqui mais umas travessas e uns clipes, fixar para o deck. Porque se eu corto aqui, vamos imaginar, tenho aqui um posto. Ok. Se eu corto aqui esta régua, assim, esta régua aqui vai perder resistência. Então, para isso, eu, se calhar vou ter que re reforçar um pouco mais Essa zona por baixo esta zona, para depois as pessoas que compõem aqui os pés a, a não ter tendência a. E fica com um ponto frágil. Sim, sim, okay? sim. Pronto. Esta régua está fixa. Se isto tivesse parafusado ao chão, nós não levantamos a régua. Okay? Mas há uma vantagem no nosso sistema. É que ela é flutuante. E é flutuante neste sentido, nas calhas, de, nas travessas. E o próprio ID é que é flutuante. Eu vou aqui mostrar. como Vem, a régua anda. E eu quero eu quero que a régua se mova. Eu quero que quando vier o calor, ela dilata à vontade. Quando, quando vier o, a umidade... Dilata à vontade. Quando tiver é o calor, ela retraia. Agora... Tem essa liberdade, não é? Consegue exatamente. Ver exatamente. Que... Agora, eu tive um cuidado no início, que foi deixar 15 milímetros esta parede, no fim desta régua, deixar 6 milímetros, no fim da outra régua, mais 6 milímetros, mais 6 milímetros, e depois à parede 15. agora se eu não tranco a régua num ponto, o que é que pode acontecer? Esta régua acha confortável deslocar-se para este lado, encosta aqui à parede, e os 15 milímetros... Já deixaram já não, de existir, já, já não é não. Mais, mas aqui os seis passaram quase para 20. A outra régua achou confortável mover-se para, move para o outro lado e move-se para o outro lado. E nós tivemos um trabalho, ao início, de alinhar todas as juntas, como se faz na cerâmica, para ficar tudo alinhado e passado um tempo estão umas para cada lado, o que fica é. mal. Então para isso, recorremos àquele parafuso que eu falei há bocado. Que é Um parafuso só em é cada um 3,525. 25... Que é o fundamental. Exatamente. Em que esta ferramenta tem, inclusivamente, aqui, não sei se conseguem perceber, tem aqui, exatamente, a, a inclinação que o parafuso deve ter, <risos> sim, porque sim, o parafuso sim. não é para pôr... Direito. A direito uh, pô, pô, Mesmo a... na vertical, digamos. Não é. O parafuso, vai entrar inclina... o parafuso vai entrar mais ou menos nesta direção. Vai entrar no clipe okay. e vai apanhar esta parte de baixo da régua. É um parafuso 3,5, 25, ao front, em inox. O que é que vai fazer... A régua neste ponto vai ficar fixa ao clipe. Okay? Quando vier a umidade, a régua dilata metade para aquele lado e metade para aquele. Quando vier o calor, okay. ela retrai. Mas os 15 milímetros nunca vão fugir muito, nem os 6 molindros, mm, nem nada. E as juntas continuam sempre, sempre alinhadas. Portanto, um parafuso ao meio. Um parafuso. Todos os outros sistemas que eu conheço, leva aqui. Um clipe e um parafuso. Clipe, parafuso, clipe, parafuso. Ou seja... Num bocado com um metro ou dois não é problemático. Mas num terraço com 30 ou 40 metros é, apertam um parafuso por régua, quando nos outros apertam cinco ou seis parafusos por régua. Quer dizer, há, há vantagens e o faz, tempo. Faz diferença. Ainda que seja o dono da casa a fazer o trabalho, poupa tempo, poupa tempo. e pode aproveitar o usufruir do de deck, ver. do terraço. Portanto, é um parafuso por régua. Esta é a segunda vantagem. A primeira vantagem é isto ser em PVC. Como, como falámos há pouco, portanto sim, não sim. apodrece. Além disso, há quem utilize isto em madeira, atravessa madeira, em a, a, a, a, a, a, a madeira, a madeira é hidroscópica, a madeira absorve a umidade e passa para cima. Ok que o deck é para estar ao sol e à chuva, mas quanto menos tempo permanente estiver com a umidade, melhor. Okay. Okay. É preciso fazer alguma manutenção ao não, deck, não. proteger por causa do sol, das chuvas, não, alguma senhor. coisa que é não, necessário? Não, senhor. Os decks da de IHT. Os problemas que têm aparecido, ou de sujidade, ou de manchas, há duas formas que nós temos resolvido. Uma delas é com uma máquina de lavar os carros, uma lavadora de alta pressão, Sim. até Exato. 140 bares. Eu peço que, com o leque aberto, que se for de jato, o que mais pode fazer é tipo um grafite. Até aqui. pode marcar, não é? Marca. É, muita é Leque aberto, o máximo de 140, 140 bares de pressão, e a cerca de um palmo, 20 centímetros, a pessoa põe a máquina e é como se estivesse a pintar muito bagarinho. Vai lavando uma ou duas vezes até sair. Outra situação é com uma escova, uma escova de arame, e não há problema okay. nenhum. No não, sentido, não vai marcar? Não. No sentido do ranhurado do deck, passar a escova de arame e, e vai, vai limpando. O que é que vai acontecer? O deck depois de estar ao sol e à chuva alguns dias ele vai ter tendência a escurecer, o pó, a umidade e tudo, vai vai vai ficar sujo, digamos assim. Eu ao passar a escova, o que é que vou fazer? Eu vou estar a vou limpa-lo, eu vou estar a avivar a madeira. Portanto, ele naquela zona que eu passei vai -se a escova, vai-se notar que ele vai ficar mais claro. Mas ele depois, com o tempo e com a sujidade, ele vai voltar outra vez. A recuperar a, a, a cor, no, Nós temos decks, temos decks em alguns sítios instalados há cerca de 8, 9 anos em que os limpamos e a diferença deles novos quando saiu da fábrica e depois instalado limpo não é o consumidor final nós percebemos porque somos profissionais claro. mas o consumidor final não não se percebe tanto o deck depois de lavado fica porque quase é com aspecto novo exatamente nós à porta da fábrica lá uma temos lá deck onde as pessoas entram e saem lá de propósito para sujar e é, cá, fazer é, os é, testes, para, é para todo o terreno. E nós, de vez em quando, depois vamos lá, lavamos e o deck fica impecável outra vez. Portanto, é não, há, não há nenhum produto, não conseguimos nenhum produto. Portanto, a primeira régua está posta no, no local, tem o um parafuso ao centro. Vamos agora pôr a segunda Deixa régua. Deixa só colocar-te aqui duas questões. Aqui, então, temos como posso saber a quantidade necessária para, para o meu terraço. Pode então, ser um cálculo. Deve ser feito. Normalmente, normalmente, nós, sem desperdício, calculamos três re... para um metro quadrado. Uhum. São precisas três réguas, três réguas de deck. É preciso um apoio e meio, uma travessa e meia, 20 clipes normais e, e três ou quatro clipes terminais. Mas isto é para um metro. Para um metro quadrado. Um metro ah. quadrado. Agora, nas lojas, nas lojas do Le Roi Merlin, vocês têm ficheiros, que vos ajuda a calcular. A, a pessoa chega lá e diz: Olha, eu pretendia deck para 30 metros quadrados. Muito bem, é para um uso comercial ou residencial? Portanto, essas são as perguntas que têm que ser feitas uhum. logo. Isso mesmo. E depois é perguntar às pessoas: eles põem lá os 20 metros, qual é a cor que o cliente pretende, embora o preço seja igual para, para as cores todas. E, pronto. e depois é perceber se leva remate. Se o remate é perpendicular ou paralelo ao deck. E tem que levar um bocadinho, até uma porcentagem a mais, até por causa dos cortes. Exatamente. Normalmente eu aconselho as pessoas a porem 10% por Menos 10%. Agora, temos que perceber. se Vamos dizer, tenho um terraço com 2,30m por 10m, por exemplo, ou por 5m. Se calhar não vou ter muitos a As regras têm 2,30, o terraço também. Agora, depende da geometria, se tiver muitos cortes ou não, a pessoa depois adapta. De qualquer forma, também, uhum. se for material a mais, vocês têm a facilidade de... Se o material estiver em condições de ser vendido, vocês podem receber, correto? É isso? Uh, sim, sim, sim, sim. Pronto. E temos essa parte. Se o cliente precisar mais. Isto é muito difícil, e até exemplo, mesmo pode nós... Pode fazer as devoluções em loja, assim, não é o problema. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, falar na bocada de cerâmica, e a cerâmica também muitas vezes tem que levar 10, 15% a Do mais. desperdício. Bom, depois tem sempre a possibilidade de fazer devolução. Muitas vezes não convém fazer devolução total até para, às vezes, uma peça que possa partir ou... Claramente. uma peça que já fica convém ficar com algumas também de reserva. de reserva. Até depois pela tonalidade pode já não ser a mesma quando comprar futuramente. Isso tudo. é. Isso já é, vai ser diferente. Já fica muito diferente. É uma régua que nós, passado 4 ou 5 anos, temos uma régua nova, ela vai ser diferente. Mas com o tempo ela vai se aproximar vai das que lá estão. Há aqui um componente que nós não conseguimos... Controlar a cor, que é a madeira. Pois. É natural e, e ela pode haver diferenças. Mesmo numa produção de deck, pode haver nuances ligeiramente diferentes, como há na madeira. Só que, por vezes, as pessoas na madeira, desculpam. Pois. Neste, neste caso aqui, não desculpam. <risos> Agora, só uma, uma situação é muito importante. Até nós, fábrica, às vezes é muito... Como é que é dizer? É difícil estarmos a fazer um cálculo para um terraço e dizermos... Aí as pessoas estarem lá, estarem a apertar o último parafuso... E está a acabar a instalação. Não é não é fácil. Portanto, O que eu aconselho é as pessoas perceberem mais ou menos o tipo de terraço tem, têm, verem o, o que é que uhum. necessitam pá, e comprar com 5% ou 10% a mais e ficarem com a ideia que pá, olha eu vou levar isto. Se por acaso depois tem que cá vir buscar mais. Até mesmo os, o, as pessoas, os colaboradores, os vendedores da loja, uhum. é claro. isso que eu lhes passo sempre. Pá. Eu próprio é difícil. Portanto, vendo com algum desperdício. Sabemos que vai ter sempre desperdício infelizmente essa parte não podemos controlar, mas eh, pá, terem essa ideia, pronto, o cliente final ter a ideia que pá, pode faltar como pode ir um bocado a mais. Muito bem. Tínhamos depois outra questão, era relacionada com a manutenção, qual é, que é o período que deve fazer, e também tem um um bocadinho o próprio uso, não? Sim, exato, depende um bocado do uso. Se eu tivesse um café ou um restaurante, se calhar dois em dois meses, ou uma vez por mês, se calhar fazia uma limpeza um bocado por profunda. Okay. Se for na minha casa particular, pá, se calhar duas ou três vezes por ano, não é necessário mais. Há uma situação e que eu às vezes dou, dou, dou de exemplo, que é um café, que já um restaurante bastante movimentado, que tem o nosso deck já há uns 7 ou 8 anos. O que é que acontece? Tem os guarda-sóis, não bate lá o sol por causa dos edifícios que tem, as pessoas lavam, mas lavam com água. Como é que ele está 90% do tempo à sombra, Pois. Cria um, um fungo ligeiro, um, um esverdeado. Acaba okay? a marcar. Exatamente. Se eles fizerem uma limpeza com uma, com uma lavadora, aquilo sai tudo e fica outra vez impecável. Portanto, é só essa. Se, uma, se a pessoa em sua casa tiver um, um sítio onde bata menos o sol, é provável que isso okay, venha a acontecer. Tem que ter atenção Mas em relação a essa. Com a tema. lavadora consegue, consegue tirar. Então, vamos pôr a segunda régua. Eu levanto assim um bocadinho a régua para, para ajudar a entrar no clipe. Okay, uma pequena inclinação. Uma pequena inclinação. Agora, obrigado. Isto não está no climento. Pois não. Dificulta um bocadinho ah. mais. Segunda régua. Okay. Está posta no sítio. Vamos à parte dos clipes. Às vezes é mais fácil pôr os clipes... E depois, com o massa pulos todos no sítio. ir encaixando. Temos aqui mais questões. Posso colocar? Sim, sim, claro. Uh, que fer ferramenta utilizamos para o corte das tábuas? Por acaso não falámos disso ao início. Sim. Uh, é uma, uma máquina de corte. Uma serra uma de circular, corte. Uma serra sim. circular de corte, que tenha ângulos, porque às vezes podemos ter ângulos okay, de corte, em casa uh, Com um disco de madeira. Convém ser um disco razoável, Sim. não ser um disco muito fraquinho porque Sim, o material pela, é bastante resistente isso mesmo e já houve vários várias pessoas que se queixaram mas uh, um disco normal também não precisa ser um disco depende se for um profissional eu aí aconselho a, a investir em boa ferramenta claro mas se for a, a pessoa que faça o material que faça a instalação o, ser o próprio dono daquelas máquinas que vocês vendem, Mas também uh, a alugamos e também temos a Pronto. para alugar e podem um que quem quiser também pode alugar a a ferramenta e utilizar só para o seu deck, por exemplo, depois voltar a... E depois voltar a entregar, depois porque, vamos imaginar, se eu tenho um terraço com 10 ou 15 ou 20 metros, estar a comprar uma, uma máquina, só vou utilizar daquilo depois não utilizar, Sim, se, se, é, se não for para utilizar é mais, mais se fizer depois trabalhos de madeira e tudo, convém. Claro. Agora, assim não. A outra questão, então, uma pergunta interessante. Aqui, a marzia cria algum efeito negativo nos decks, ou seja... Não. Há sempre problema da marzia. Aqui no deck não isso Nós não temos hotéis, esplanadas em bares, junto, junto ao mar, e não tem problema absolutamente nenhum. Ok. Não tem... Aliás, nós, nós, nós, nós na, na, quando vendemos o material, não vamos perguntar... Olha, vai pôr ao beira mar, ou vai pôr na serra? Ou... Existe não. muitas vezes esse problema. Ao pé da marzia o material sim, acaba por não, danificar. Sim, mas não. não. não, é? não. É, que, é para, to, para todo lado. Dá para todo lado, todo o terreno. Só há uma situação, é, situações de, de gelo, uhum. bastante agressivo, não, não estamos a falar de Portugal. Sim, estamos a, estamos a falar de, de países nórdicos. Aí, se calhar, era aconselhável pôr o maciço. Porque ele pode ficar mais cobradice e partir. Agora, no nosso país, não tem. Não há qualquer nenhum. problema Se for bem instalado, dois... a pessoa tem que se preocupar em instalá-lo como deve ser. Seguir as regras que nós estamos aqui a pôr. Se fizerem isso, não tem problema. Aqui no fundo, não. é. pode demorar mais tempo, mas mais vale investir aqui ao início a fazer para fazer um bom trabalho, do que estarmos aqui um bocadinho com pressa. Mas é? só estamos a falar de tempo. Pois. Não estamos a falar de investir, em, isso é, mesmo. É investir, o material tem que ser aquilo para nós darmos a garantia. Agora, investir um bocadinho de tempo e fazer as coisas, porque nós temos a ideia... Eu tenho a ideia que custa tanto fazer o, o bem e o mal. Então vamos fazer bem que só fazemos uma vez. Fazer mal, fazemos duas. E, às vezes, é a, a e depois, assim... às vezes para corrigir não é tão fácil Tem que ter o trabalho De voltar a desinstalar tudo Voltar a corrigir, a corrigir o que tem a corrigir Para voltar a instalar E isso infelizmente às vezes acontece Portanto é, é bom que as pessoas percam um bocadinho de tempo Leiam a ficha okay. técnica E depois vão fazendo as coisas com, com mais calma Então vamos pôr a outra Essa. tábua E depois vamos mostrar a, aquela peça Exatamente. fundamental Não nos -te esquecemos Temos aqui o ral temos aí o ralo, é verdade. E então, eu a tábua que vou pôr por cima do, do ralo é, é uma tábua que eu vou ter que desinstalar quando o ralo for necessário, ou, ou quando for necessário para desentupir o ralo, ou porque tem árvores por perto. Então, recorremos aos clipes pro são estes clipezinhos aqui, que eu vou pôr o clipe. Ok, se encaixa logo assim, mesmo com Sim. a mão, não é preciso... É Este clipe ainda é mais simples que o Muito outro, quer dizer, nem necessita do um maço de borracha. parafuso ao meio, nunca nos podemos esquecer. Aqui o parafuso não já não é inclinado, aqui o parafuso entra à direito E o parafuso convém ser sempre na, na mesma, mesma é travessa. Exatamente. Portanto, mesmo fazendo o cruzado, Sim, quando é o cruzado salta... Na... Não, aqui esta, vamos imaginar que estava cruzado. Uhum. Eu nesta régua pus aqui nesta travessa, esta pôs ali ao meio, e mas nesta, nesta volta de... por aqui. Porquê? Porque se eu ponho o parafuso em travessas diferentes... O deck, obviamente, vai ter dilatações diferentes para um lado ou para o outro. Portanto, se eu puser uhum. as tábuas que têm a mesma medida, se eu puser sempre o parafuso na mesma travessa, aquelas réguas vão ter dilatações iguais. Portanto, não vão umas mais do que outras. Okay? Portanto, a primeira régua está feita. O primeiro clipe pro Pus o parafuso ao centro e... Ah, primeiro tenho que trancar os clipes e aí tenho peça? a ferramenta. Okay. Essa peça acaba de ser fundamental, essa ferramenta. Esta ferramenta é fundamental para, para a instalação do deck. É preciso depois uma parafusadora, um, uma fita métrica, um maço de borracha e um barbequinho para furar ao, ao solo. Pronto, os clipes estão trancados, já não entra e encaixo a régua. Perfect. Do outro lado, vou ter que fazer a mesma coisa. A régua que, que eu quero levantar vai ter que ter os clipes pro. Do outro De um lado também, e do outro. Exatamente. Super simples. Muito simples. E se tiverem mais questões, uh, podem colocar, nós respondemos aqui em direto. O Rui está aqui a ser uma, uma grande ajuda. É. Já deve estar aqui a tirar bastantes é. dúvidas. Sim, é, é uma questão das pessoas entrarem, é, fazerem perguntas que nós. e, e não. E perguntarem, porque às vezes há aqui, este clipe pro, este clipe pro nasceu de, uma, de, uma, de um workshop uhum. que nós fazemos com, com o Leroy Merlin, que já fazemos workshops há, há alguns anos, e foi de, de uma pessoa que não, pronto, não tinha, não era profissional, e deu-nos a ideia do, deste clipe, a Portanto, sério? e esse clipe nasceu daí. E nasceu daí, é espetacular. Temos já aqui uma questão. Então, quando devemos utilizar o óleo para conservação? Ou seja, existe algum é óleo para madeira. fazer tratamento só madeira? Só na Porque madeira. Aqui não precisamos fazer essa manutenção. Aqui é lavar, como eu falei há pouco, uma, uma lavadora de alta pressão ou escovar. Nós não aconselhamos óleos. Esses óleos normalmente são pós-decks de madeira. Uhum. Este é um compósito. Okay. Okay. Não okay. aconselhamos okay. aqui nenhum tipo de óleo. Nada desses tratamentos. Nem convém se... a o verniz. Nada, de... perde a garantia. Pois, logo aí. Perde-nos 25 anos. Exatamente. Portanto, eu pus os clipes Pro. Na, aqui mais lado. uma, uma questão. Uh, posso, por exemplo, fazer uma furação circular para colocar focos? Pode. Ou, ou o calor dos focos pode danificar? Pronto, o calor também, hoje em dia também com o LED não, não faz já tanto não calor. Não faz calor, exatamente. Uh, mas pode fazer essa furação? Pode, senhor. Se é com uma broca craniana, a pessoa uh -huh. faz o furo no deck. Convém ser mesmo na... Ou pode ser a transição das duas? Não, conv... Convém ser a meio tá, tá das travessas. Não, não, não é por causa de um foco que eu vou deixar de pôr uma travessa. Atenção. Uhum. Convém ser no meio. E é aquilo que eu falei há pouco. Se tivéssemos fazer aqui um furo porque tinha aqui um poste, é? é a mesma coisa. Se eu puser claro. aqui um foco, a régua tem 14. Vamos imaginar que o foco tem 13 cm ou 12 centímetros. Eu vou cortar, eu vou ter a resistência à régua. Se vou tirar a resistência à régua, obviamente que por baixo... Vou que ter fazer que um fazer um mais um reforço com travessas. Estamos a falar de dois ou três bocaditos a mais de travessa Com os clipes, para a régua não ter ali um ponto. Se for um sítio onde as pessoas andem descalças, podem-se aleijar. Muito okay? bem. Vamos lá então ver a, então, a peça tenho tenho fundamental. Então, tenho primeiro a segunda linha de, de clipes pro. Vou então pôr a última régua. Tá. E a régua está instalada. Super simples. Agora, era aquela situação que eu falei há pouco, se fosse encostado à parede os clipes estão aqui na régua e vão, mas como não é, eu vou venho aqui pô-los deste lado e não os vou pôr todos, não, não é necessário Não, só para mostrarmos também Agora aqui o, o outro clipe E este aqui Pronto Em relação ao terraço está concluído Muito bem Vamos imaginar que eu não tinha aqui parede nenhuma ok? e não queria deixar o deck com este aspecto. Uhum. Queria eh, fazer o tal remate que nós falámos há pouco. Então, se, fosse, se for só no terraço, eu tenho este, este, este perfil de remate que eu coloco aqui e é colado. Muito não bem. preciso de mais nada. E fica feito. Exatamente. A cola que utilizamos pode ser... Tem o... que ser uma cola com base poliuretana. Okay. Vocês têm muitos, muitas colas dessas aqui. Este, este, este remate, portanto, se for assim, é se for paralelo, é só colado. Se for para utilizar perpendicular às réguas, vou ter que os fazer aqui. Nós podemos até virar para as pessoas verem melhor. Uhum. É para pôr deste lado. Só que, como as réguas têm os buracos, os alvéolos, é muito complicado nós acertarmos com o parafuso no parede dos alvéolo e ficar consistente. Claro. Para isso temos esta peça. Temos ah, okay. que introduzir ela esta peça, é que peça que aqui no alvéolo, colamos, deixamos ficar, porque ela vai preencher praticamente o buraco do alvéolo e depois a pessoa está aqui, põe aqui este deste lado, pode põe furar. um remate deste lado, já pode furar que vai, vai ficar consistente. Muito bom, muito bom. A situação, este é um tipo de remate. O outro tipo de remate é que muitas das vezes as pessoas, em vez de porem as piscinas e fazerem uma bordadura em pedra na piscina, querem levar o deck até mesmo ao bordo da piscina, e é aquela situação que eu falei há pouco. Okay. Nesse caso, já teríamos exemplo. que recorrer a este remate, colado. Colado que, é, também. que é maior, colado, quando é paralelo. O que é que normalmente as pessoas fazem? Fazem uma moldura à volta da piscina, para não ter uma vista da, duas vistas da piscina colado e duas vistas da piscina com parafusos. Não fica bem. Então fazemos uma moldura à toda a volta da piscina e o remate é sempre colado. Portanto, a piscina okay. fica com os quatro lados iguais. Agora vou aqui mostrar o que é que faz o Clipe Pro Muito clip, bem. e mostro a outra, o outro tipo de remate que nós temos, que é a tampa, que ainda Muito não bem. mostrei, mas vou mostrar a seguir. Que é para, para fazer uma outra operação. Exatamente. Então, com o deck, nós, o Raul entupiu e nós temos que ir lá desentupir. Ouvir o, é ouvir o barulho, não é? É o barulho do clipe. simples. É. Salta logo a, a peça. Salta, é? logo. É. Portanto, eu agora vou levantar a régua. Facilmente. E sai. Ela sai. Consegues ir ao hall, tirar tudo. O espaço é curto para eu trabalhar. Como o parafuso está aqui metido neste clipe e não estorba absolutamente nada a funcionalidade do clipe, eu, com as duas mãos, posso sacar outra régua. Espetacular. Se eu quiser sacar mais réguas, se eu quiser tirar mais réguas porque quero fazer uma intervenção ou uma caixa... Ou mais sério. Este parafuso está aqui, desaperto, e os clipes, chego aqui com a chave, faço a alavanca e tiro os clipes fora. Que maravilha. Super okay. simples e conseguimos resolver os problemas. Muitas vezes pode aparecer por baixo. Exatamente. E o deck Sujidade, fica... limpar, nos cafés, costumam levantar, depois lavam com a mangueira e... Quando não temos esta solução, não é maior parte dos casos, o que é que as pessoas têm que fazer? Tenho um problema ali, tenho que começar a desinstalar o deck aqui, bom, desinstalar bom, o bom, deck então. todo para chegar lá. Portanto, com este clip, temos acesso ao -te -te local onde claro. queremos. Okay? Eu agora vou só pôr esta régua novamente no sítio. Uhum. é para finalizarmos. Pronto. A tal situação que eu falei da tampa uhum. é esta. Portanto, a tampa tapa somente o alvélo, não tapa a parte da travessa. Mas nós, para pormos a tampa, temos que fazer estes furinhos aqui por baixo. Ok. Porquê? Eu posso ter o terraço ligeiramente inclinado. E nós não nos apercebemos. Ele tem uma ligeira inclinação. Eu, ao lavar o terraço, a água entra, pode entrar aqui nos alvéolos. E vem por aqui fora. E não tem como sair. E se eu fizer estes furos, ela vai lá ficando dentro até sair deste lado. O que não é bom. De maneira que, como eu estou os alvéolos, tenho aqui um, a logo, um processo a para, depois também para, para, para escoar para, a água. Para escoar a água. Ok? Muito bom. Agora eu vou instalar a régua uhum. e sim dicas essenciais uh, agora também como aqui numa parte assim mais final sim sim quais é que são as tuas dicas aqui principais para montar aqui o deck as minhas dicas passam por aquilo que nós já falámos terem uhum. atenção ao, ao terreno que têm por baixo ao terraço okay. como é que ele está e, e fazerem um estudo prévio antes de, com o um material solto em obra fazerem um estúdio, e programarem digamos assim como é que vão fazer um esboço como como falaste há pouco e muito bem fazer um esboço com o material depois de estar feito e percebermos é instalar no sítio e não muito tem bem. e não tem qualquer tipo de, de problema a HT está disponível e isso sempre, é, é fundamental não é para ajudar os colaboradores do Leroy Merlin e até mesmo os clientes, uma... E os vezes. clientes, já tem acontecido. Tem acontecido, Os é? clientes entram em contacto com, com vocês, vocês solicitam e nós temos que programar algum tempo. A disponibilidade, não é, Felizmente é, é, não é total. É às vezes. Mas arranja sempre para passar no cliente e fazer. Hoje, há fotografias, há vídeos, pode-se mandar por mensagens e falar com as pessoas. Olha, não faça assim, ou faça de outra forma, enviar a ficha técnica. Há muita forma de comunicarmos e, e podemos, de facto, dar assistência ao cliente necessária no... No local. Está feito, olha. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado por este bocado. Acho que já ajudaste muitas pessoas. Eu próprio já tenho vontade de fazer um, um pequeno deck lá em casa. Eu ajudo. Vamos a isso, <risos> está combinado. Muito bem. Então, olha, até à próxima. Muito, muito obrigado. obrigado. obrigado. Certeza que vais aparecer aqui mais vezes. Sim, sim. E a em, em é HT também, quero agradecer e eu quero agradecer ao, ao Leroy Merlin a possibilidade que de nos deu mais uma vez estarmos aqui a explicar às pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Tá. assim, se tiver dúvidas, pode colocar, nós respondemos posteriormente. Acompanho depois, no próximo dia 30, restauro e decore a minha porta de madeira. E continuem-nos a acompanhar no Instagram e Facebook da Romerland Portugal. Até à próxima e muito obrigado.